Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Chegou hoje, é sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022. A partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais notícias da nossa cidade, da região do Brasil e do mundo. Muito bom tê-los aqui junto conosco. Né? Mais essa semana que está terminando bem, graças a Deus, né, minha gente? Isso mesmo, em pezinho já. Estamos no final de semana. E você, mais do que ninguém, claro, mais do que nunca, pode participar aqui pelo nosso canal. Tem o WhatsApp, né, do povo aí, ó, 997824426. Vai compartilhando aqui a edição de hoje do jornal, né, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Então tá aqui já tá ativado. Vamos em frente, que atrás tá cheio de gente. Atenção, atenção, Santa Bárbara do Oeste, hein? É, tem uma ação aqui em Santa Bárbara que vai ocorrer do dia 16 agora de agosto até o dia 20. É isso? É, Santa Bárbara do que vai receber né, o projeto Cidadania Itinerante do Governo do Estado de São Paulo. É o ônibus é, que vai oferecer ao cidadão barbarense uma série de serviços de forma gratuita e estará aqui na cidade. Em, né, nos dias 16, 17 e 18 na Praça Central E aí dias 19 e 20 na Praça Rossi Armênio lá no Jardim Europa Entre os serviços oferecidos estão Agendamento da segunda via do RG Solicitação de segunda via de documentos, certidões de nascimento, casamento, óbito Atestado de antecedentes criminais, carteira de trabalho digital no celular Entrada de seguro-desemprego, solicitações para emissão da segunda via do CPF, emissão da segunda via de contas de água-luz, elaboração de currículos, consultas ao Serasa, além de atendimentos e orientações relacionados a diversos temas. Então, das nove da manhã até as cinco da tarde, Praça Central aqui de Santa Bárbara do Oeste, dos dias é, 16 ao 18 no Centro. 19h20, lá na Praça do Jardim Europa, na Zona Leste, aqui de Santa Bárbara do Oeste. É o ônibus itinerante, com vários serviços para prestar para a população de Santa Bárbara do Oeste. Vamos continuar lá no Jardim Europa? Falei aqui da praça, né, da do ônibus itinerante, mas eu quero que você observa, possa observar a essas imagens. Veja, são imagens... É, preocupantes, né? Rua Suíça, ali nas mediações do número 727, né? É naquela, praticamente a rua toda. Olha só o estado que está a rua. Margens da preservação ambiental. É, o que está que acontecendo nesse local? Eles, eles vão aterrar o local ali porque é, formou-se né, uma cratera enorme, então... É, o município vai né tá jogando ali tá deixando disponibilizando os entulhos para aterrar o local mas é o seguinte faz tempo que eles não esparramam né esse entulho que está sendo é deixado ali na Rua Suíça no bairro Jardim Europa e aí o que que acontece o que ocorre Deus Araújo? hoje ocorre o seguinte é que bichos escorpiões estão é, surgindo, aparecendo nas casas. Inclusive, uma criança já foi picada, hein? Olha, atenção, Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, o setor de meio ambiente, né? não adianta só jogar e deixar. Já tem que ir fazendo o serviço, senão isso aí vai dar barata, cobra, né? E aparece de tudo lá. E as mamães, os papais estão preocupados porque escorpiões já foram vistos na sala, na cozinha, no quarto, né? Uma criança já foi picada. Então a gente pede providência para a Prefeitura aqui de Santa Bárbara do Oeste. Isso não pode ficar desse jeito, né? Não pode. Já tem que ir lá, deixa lá o, o, o entulho para que vai aterrar, né? Mas é, é, tem que cuidar lá já, fazer o serviço por completo, tá bom? Rua Suíça, Jardim Europa, aqui em Santa Bárbara do Oeste do Oeste Olha amanhã vai ter um evento né? amanhã não, perdão, hoje vai ter um evento aqui em Santa Bárbara do Oeste, vai ser hoje, né? Dia 12, sexta-feira, é no Salão IP. Solidariedade, é um evento em prol Alia baterista, isso, Alia ela está é, fazendo um tratamento contra o câncer, ela é, já Inclusive, daqui a pouco ela vai fazer esse apelo também. E terão várias atrações nesse dia. A minha amiga Van Neide, que está à frente desse evento, que vai ser realizado hoje aqui em Santa Bárbara do Oeste, fala aqui no Jornal da TV SBN e traz essa mensagem para você, o convite. É nesta próxima sexta-feira, dia 12, a partir das 21 horas. No Salão IP, aquele grande baile em prol da cirurgia da nossa querida amiga Lia Baterista. haverá um bingo no valor de 300 reais, apenas 10 reais a cartela. E vejam só os artistas da região que vai estar presente. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Maria Fuloso Samponeira. Estarei dia 12 de agosto no Salão IP, junto com vários artistas, fazendo uma bela festa em Pro da nossa amiga Lia, baterista. Vamos ajudar, conto com sua presença. Oi, gente, aqui é o Jack da dupla Jack William. Nós também estaremos no baile da Lia, dia 12, no Salão IP. Você não pode perder, hein? Alô, galera, aqui eu é o Solemar. Da banda Impactos, né, Sidney Solemar. Tô passando para convidar todos vocês para o dia 12 do 8, uma sexta-feira, a grande festa da nossa amiga Vaneide, da Banda Santa Clara. Vai ser no Salão IP, a partir das 21 horas em prol da nossa amiga Lia Baterista, tá bom, gente? Vocês é nossos convidados. Alô, pessoal, aqui é o Zé da banda CAC. Não percam, nessa próxima sexta-feira, a partir das 21 horas, no Salão IP, mais um bailão beneficente em prol a Lia. Valeu, um abraço, Lia, tudo de bom. Tá aí, né? Os artistas se é, unindo em prol a Lia. Então, eu quero agradecer aqui a dupla Jack William, a banda Santa Clara, a banda Cactus, o Sidney Solimar, o Kleber Amaral e a sanfoneira Maria Fulô. né? E a sanfona da, né? da Maria Fulô? Né? Então vocês devem estar imaginando como vai ser aí na, né, hoje esse grande mega evento. E a Lia fala aqui no nosso jornal. Põe lá no ar a Lia. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Não percam agora nesta sexta-feira, aqui no Salão IP, com várias duplas, amigos meus, bandas, haverá bingo para vocês também, com várias premiações, inclusive 300 reais em dinheiro, tá? Que nem a minha amiga Vanede tá falando para vocês também. Eu conto com a presença de todos, é em prol da minha cirurgia também. Povo maravilhoso de Santa Bárbara e região. Espero vocês. Grande beijo. Então, olha aí, Rua da Agricultura 2184. E se você quiser ajudar a Lia de outra forma, nós vamos divulgar aqui um telefone, ddd 19 989-64-3892. 989-64-3892. Todos em prom. Alia hoje lá no Salão IP. Vá e prestigie, viu gente? Vai ser muito gratificante. Ajudar o próximo. Obrigado pelo carinho, obrigado, tudo de bom pra você, viu? É uma ótima sexta-feira, bom sábado, bom domingo, bom fim de semana, aproveite a vida com a família, isso, compartilhe a humanidade, né, compartilhe... A família, aproveite com quem você ama, com quem você gosta. Está perto dessas pessoas nesse final de semana, tá bom? Obrigado pela companhia de todos os dias aqui nessa semana. E na segunda-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Aqui no estúdio, agora eu vou para o estúdio B, lá para Brasil FM 81,9 e AM 690 porque nós estaremos apresentando o programa Espaço Aberto pelo rádio. Até segunda aqui do no nosso jornal. Mexeu com você, mexeu comigo!